Olá, pessoal! Vocês estão bem? Nesta aula, vamos estudar sobre concordância nominal e eu explicarei para vocês três casos de concordância. O primeiro é o caso de concordância facultativa, o segundo, adjetivo antes dos substantivos, e, por último, o caso de exigência pelo sentido, sinônimo, antônimo ou gradação. Então, vamos lá! Para entendermos cada um dos casos, precisamos, antes, entender o conceito de concordância gramatical e atrativa. Concordância gramatical ou lógica é quando há uma oração com dois ou mais substantivos em que o adjetivo concorda com os dois ao mesmo tempo. Já a concordância atrativa é quando há uma oração com dois ou mais substantivos em que o adjetivo se refere aos dois, mas concorda apenas com o mais próximo, sendo atraído por ele. Para entender melhor, veremos esses dois exemplos. Os jogadores e as jogadoras habilidosas se destacaram no campeonato. E também, os jogadores e as jogadoras habilidosos se destacaram no campeonato. No primeiro exemplo, o adjetivo foi escrito habilidosas, utilizando a concordância atrativa. Dessa forma, como o substantivo mais próximo é do gênero feminino e plural, o adjetivo também foi escrito no gênero feminino e plural. Já no segundo exemplo, foi usada a concordância nominal gramatical, sendo assim, concordando com os dois substantivos referentes ao mesmo tempo, desta forma, escrito no plural e no gênero masculino. Lembrando que neste caso específico de concordância, o adjetivo se refere a vários termos ao mesmo tempo e se, dentre eles, existir ao menos um masculino, a concordância fica inteira no gênero masculino. Ainda analisando esses dois exemplos, encontramos o primeiro caso de concordância que veremos hoje, que é o caso da concordância facultativa. Portanto, quando o adjetivo se referir a mais de um substantivo, concordará com todos os substantivos ou com o mais próximo. Sendo assim, os nossos dois exemplos estão corretos e a escolha de quem escreve, se irá concordar apenas com o termo mais próximo, fazendo uso da concordância atrativa, ou com todos ao mesmo tempo, usando a concordância gramatical. Antes de continuar, vale ressaltar que, na concordância atrativa, o adjetivo caracteriza ambos substantivos ao mesmo tempo, porém, desde que faça sentido, já que, em alguns casos, como avistei uma sombra e uma moça atenciosa, o adjetivo atenciosa se refere apenas à moça, já que não faria sentido uma sombra ser atenciosa, com exceção, é claro, de que se fosse uma figura de linguagem. Continuando, nesses casos em que acabamos de estudar, o adjetivo estava escrito depois do substantivo. No entanto, se o adjetivo viesse antes do substantivo, a sua concordância seria diferente. E este é o nosso próximo caso de concordância, o caso em que o adjetivo vem antes dos substantivos. Quando isso acontece, a concordância será obrigatoriamente atrativa. Portanto, sempre concorda com o termo mais próximo. Por exemplo, encontrei as novas revistas e livros que tanto procurava. O adjetivo novas vem antes do substantivo a que se refere, revistas e livros. Então, como o mais próximo deles está no gênero feminino, o adjetivo concorda, ficando no gênero feminino também. Mas, se a gente inverter a ordem dos substantivos, o adjetivo deverá mudar obrigatoriamente. Então, ao escrever encontrei os novos livros e revistas que tanto procurava. Como agora o substantivo mais próximo ficou sendo livros, que está no masculino, o adjetivo também foi alterado para o masculino. O terceiro e último caso de concordância nominal que veremos hoje é este. Se torna obrigatória a concordância atrativa, isto é, com o substantivo mais próximo, quando o sentido exige ou quando os substantivos são sinônimos, antônimos ou em gradação. Por exemplo, ontem plantei girassóis e árvore frutífera. O sentido exige que o adjetivo frutífera concorde com o substantivo árvore, já que girassóis não produzem fruto. Sua atenção e cuidado esplêndido fez com que se destacasse. O adjetivo esplêndido refere-se à atenção e ao cuidado, que são sinônimos, e por isso a concordância fica com o termo mais próximo, já que é atraído por ele. Desta forma, o substantivo cuidado no masculino e adjetivo esplêndido no masculino também. Próximo exemplo. O inverno é feito de dias e noites frias. Sabendo que dia e noite são antônimos, o adjetivo frias se refere a ambos, mas não tem sua concordância com os dois, e sim apenas com a palavra noites, já que é atraído por ela, e desta forma sendo escrito no feminino e plural. As semanas, os meses, o ano longo preenchia o calendário. Neste exemplo, os substantivos semanas, meses e ano formam uma sequência de palavras que estão progredindo, sendo assim uma gradação, que é exatamente uma sequência de palavras, de forma gradativa, que progridem de forma crescente ou decrescente. E nesta ocasião, a concordância atrativa também torna-se obrigatória. Por causa disso, o adjetivo longo foi escrito no gênero masculino e singular para concordar com o ano que é o substantivo mais próximo desta oração. Então, só para a gente finalizar os nossos estudos de hoje, vamos lembrar que a concordância atrativa é obrigatória em casos em que o adjetivo vem antes do substantivo ou quando vier depois, apenas em casos em que o sentido exige ou que haja substantivos sinônimos, antônimos ou em gradação. E a concordância é facultativa, podendo ser escolhida entre atrativa ou gramatical, quando o adjetivo se referir a mais de um substantivo e estiver escrito depois deles. Cada uma dessas regras que vimos hoje é de grande importância, tanto na hora em que vamos escrever ou interpretar um texto, como quando estamos falando, já que quem nos ouve deve entender exatamente ao que estamos nos referindo quando usamos adjetivos. E, portanto, acredito que nossas aulas estão ajudando ainda mais em tudo isso. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado e que continuem nos acompanhando nas próximas aulas. Aguardo vocês lá. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!